Oi, pessoas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, provavelmente, se você mora no Brasil, você ouviu falar durante toda essa semana. A gente vai falar de Suzano. É, a gente vai falar também, não especificamente sobre Suzano, especificamente sobre o que está acontecendo. Eu não vou descrever, é, até porque eu preciso deixar bem claro. Eu estou gravando há um dia do massacre e o... O vídeo deve estar saindo aí pelo sétimo dia, então provavelmente você está assistindo e já tem bem mais notícias do que eu quando gravei esse vídeo. Eu acho importante a gente deixar esse detalhe para que vocês entendam que eu não vou descrever tudo o que aconteceu, até porque eu não tenho esses dados, mas que é importante que a gente vá buscar essas informações para compreender. Eles entraram na escola, é, atiraram na coordenadora, depois na, na segunda funcionária, e depois dos alunos. O que, que dá para se falar agora, nesse primeiro, nessa, nesse primeiro dia, do que aconteceu? Né? Então, talvez se você tenha acompanhado, você certamente vai lembrar de, do que aconteceu. Bom, é, nós temos uma situação aqui que não é uma situação, ah, não é a primeira vez que acontece, porém não é uma situação recorrente. Até agora o que a gente tem são muitos tweets, são muitos, é, muitos vídeos postados nas redes sociais de uma maneira geral e principalmente é, reportagens feitas por jornalistas da, a, que normalmente postam na TV ou na, na internet, mas youtuber falando, por exemplo, no primeiro dia eu ainda não encontrei, porque também não tem muito o que se falar assim, sobre o que de fato aconteceu. Então a gente tem bastante especulação, a gente tem bastante sensacionalismo, a gente tem bastante gente é, abrindo o vídeo, que é a primeira recomendação que eu não faço a você, né se você ainda não abriu ou se você ainda está compartilhando, é, ou se em uma outra situação isso voltar a acontecer, não especificamente isso, mas uma situação de tragédia, uma situação de massacre, é, eu aconselho que você não compartilhe esse tipo de vídeo. E aí eu decidi fazer esse vídeo apenas para que a gente possa questionar um pouco algumas coisas sobre o que a gente deve e o que a gente não deve fazer em situações como essa. Nessa primeira situação que eu já comentei sobre não compartilhar, eu tô pensando especificamente nas famílias. Né? As famílias, é, muitas delas souberam pela, pela pelos noticiários. Então ficar revendo imagens dos seus filhos ou imaginando, às vezes os filhos não estavam nas imagens, mas saber que os filhos estavam lá e o que eles passaram, os próprios filhos é, ficarem relembrando, não é algo positivo e por mais que a gente que não estava lá queira saber o que foi que aconteceu, a gente não precisa ver exatamente as imagens para entender o quanto aquilo é, é péssimo. Então, assim, é, eu realmente não aconselho, porque esse compartilhamento acaba por vezes não, ele não ajuda em muita coisa, ele não faz você compreender melhor porque você viu lá a cena e, na verdade, ele pode trazer até gatilhos para pessoas que passaram por situações similares. Então, eu acho que a primeira coisa seria a gente pensar na família, respeitar a família. Ainda com relação à família, é, agora no primeiro dia a gente viu vários trechos, né, jo alguns jornalistas, eu não posso falar por todos, até porque tem vários jornalistas que estão criticando a forma como isso foi feito, é a, a necessidade de perguntar de imediato para a família o que estava acontecendo, se as mães sentem culpa, se, é, o que, que elas estão achando, se elas têm notícia. Por que isso é um problema? Isso é um problema em especial porque as pessoas ainda estão tentando entender tudo o que está acontecendo. Elas não estão é, simplesmente falando de maneira extremamente racional, elas estão sentindo, gente. É diferente a gente contar uma história e a gente está vivenciando essa história. Então, eu vi várias é, postagens de, de jornalistas questionando na hora, tentando saber notícia na hora. O público quer saber sobre o assunto? Sim, as pessoas querem saber o que aconteceu, mas as pessoas não querem que para saber, a gente não precisa para saber o que aconteceu é, empurrar e, e ignorar totalmente o sentimento daquelas pessoas. Um pouquinho de empatia né, com essas pessoas é extremamente necessário. Então, é, de fato, esperar o momento dessas famílias e também esperar que elas não queiram falar sobre o assunto. Porque muitas vezes, tanto das, das famílias dos, do, dos meninos, né, do, do cara que entrou lá, os de 25 anos, o de 17 anos, como também de todas as crianças que estavam lá. A gente também tem que respeitar que talvez, como dos professores também, como da, da coordenadora, como da, da moça que trabalhava lá na, na cantina, que eu não sei se vocês souberam, mas que ela conseguiu proteger, guardou, sei lá, colocou 50 crianças lá dentro e é, é, talvez as pessoas não se sintam à vontade para falar sobre o assunto e a gente precisa aprender a respeitar isso também. Um outro ponto importante que eu vi nessas, nesses comentários, nessas postagens, nessas notícias, foi a constante pergunta de como as mães estavam se sentindo. E, por exemplo, perguntar para as mães se elas não viram alguma coisa antes, se elas não estavam percebendo que eles tinham comportamento, ou as pessoas olhando o perfil dos meninos e dizendo, ah, mas dava para perceber. Gente, esse tipo de postura, esse tipo de fala, ele só piora a situação, e eu não estou falando só desse caso. Quando a gente pega um perfil ah, mas não dava para ver? Ou quando a gente tenta colocar assim, olha, sinais de que seu filho pode estar tá se tornando um agressor, sinais de que seu filho pode estar tá querendo suic se suicidar, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente só coloca essas informações de forma cortada, só, olha, isso aqui, jogar videogame é um sinal. Muitas vezes a gente só gera um pavor maior nas famílias, que vão ver os filhos jogando videogame, por exemplo, e achar que porque eles estão jogando videogames eles vão ter, ter tendências suicidas ou eles são assassinos em potencial. Então, assim, ou, aliás, que, não que são em potencial, mas que eles serão assassinos. Então a gente também tem que ter muito cuidado com a forma como a gente reproduz esse tipo de matéria. E tem algumas matérias que já estão saindo, que eu acredito que não vão parar, porque, de novo, eu estou gravando do primeiro dia, posterior a, ao massacre, e talvez você já tenha visto aí mais matérias falando sobre, né, de como eu vi hoje, um dia, um dia, e eu vi hoje, oito indícios, ou oito coisas que os pais fazem que podem transformar o seu filho em, e aí dizia lá, no quê? Então você gera pavor, gera ilusão, por que, que você gera ilusão? Porque você não está resolvendo o problema, né, esse, é, identificar, ou... Encontrar esses sinais, de repente tentar identificar nos nossos filhos esses sinais, eles não são, não podem ser determinantes. No máximo eles podem ser alerta para uma conversa, para uma observa, para abrir o olhar, mas nunca para que a gente se desespere e ache, pronto, agora eu nunca vi, eu vou proibir tudo para o meu filho. Gente, diálogo, diálogo é muito necessário, principalmente para a gente compreender que está acontecendo com as pessoas e não é só com adolescente, não é só com criança que a gente tem que ter diálogo para entender os sentimentos dessas pessoas. Falando ainda em sentimentos é, e falando ainda em responsabilidade sobre o que a gente está postando e falando e culpabilizando, é importante a gente lembrar que a, a questão não é tão simples. Reduzir a, um, a uma solução é reduzir o problema e, portanto, fechar os olhos para o problema. Eu também vi várias notícias como, por exemplo, ah, agora vamos. se tivesse, sei lá, vigilante, se tivesse detector de metais. Tudo bem, a gente sabe que tem que resolver o problema a curto prazo, porque a gente precisa dar uma resposta, mas essa não é a solução do problema. Não é isso que vai resolver o problema. A gente acha simplesmente, a gente quer, a gente tende a querer... Respostas simples, mas há casos onde as situações não são simples. E reduzir isso a responsabilizar a família, ou responsabilizar a... os estudantes que não tinham armas, ou responsabilizar a escola que não tinha vigilância, ou seja, você responsabilizar, nesse caso, as vítimas, é errado. Aliás, sempre responsabilizar as vítimas é errado, mas tentar culpabilizar e dizer que alguém deveria ter percebido isso antes, que já estava evidente isso antes e que dava para resolver por uma única circunstância, é você reduzir todos os problemas a uma única solução e, portanto, é você fechar os olhos para a complexidade do problema. Quando a gente fecha os olhos para o problema, a gente tira uh, um sintoma, a gente reduz um sintoma, mas não resolve a causa. e a, ou, Portanto, a gente não está resolvendo o problema. Eu não estou em nenhum momento dizendo que a gente não deve solucionar ou simplesmente deixar de falar sobre o assunto. Eu estou dizendo que é muito mais complexo. E aí algumas pessoas estavam falando que, ah, mas estão aproveitando isso para pautas políticas. Gente, a gente politizar o tema significa que a gente tem que tornar público, que a gente tem que debater e entender que ele é muito complexo, que ele mexe com diversas estruturas, que ele mexe com as questões da segurança, com as questões educacionais, o que é que nós estamos ensinando para essas crianças, e não só na escola, mas no nosso cotidiano, o que essas crianças estão vendo em todos os ambientes e não só no videogame. Então, não é simplesmente olhar para a situação, aquelas pessoas e achar que o problema são as pessoas ou o entorno delas. É entender o contexto onde tudo aquilo está inserido para que a gente possa entender o motivo pelo qual ocorreu. A gente não está dizendo que é, é justificável, mas é preciso compreender para que a gente possa atuar para evitar problemas como esse e também para evitar impactos em outras pessoas que, que são inocentes, como foi o caso. Tem uma série de pessoas ali inocentes que acabaram sofrendo e que estão sofrendo ainda porque nós não pensamos nisso antes. Nós vamos pensar, por exemplo, que em 2011 aconteceu realengo. O né, que aconteceu em Realengo, nos Estados Unidos nós temos o, o massacre de Columbine que está completando 20 anos. Então, assim, nós temos outras situações, como eu disse, não necessariamente são as situações que ah, toda escola acontece isso, mas que são necessárias serem pensadas, né? Ah, foi bullying, foi ódio, foi um crime na internet, foi porque estavam é, é, as pessoas não não ajudam mas quem procurar ajuda na internet, que isso é muito comum a gente procurar ajuda e as pessoas simplesmente esculhambarem e dizerem ah, você está ferrado, então, ah, você tem que fazer isso, vai lá mesmo matar, etc. Sim. Isso acontece. Tem que ter mais fiscalização? Tem, mas por isso que eu disse. O tema não é simples, não é uma coisa que você se resolve simplesmente, por exemplo, colocando um vigilante, você vai resolver e pronto, mas que precisa ser também tratado com cuidado e com a complexidade que ele possui. Né? E também não vale só para essa situação, a gente precisa aprender a ter um pouco mais de empatia de todas as coisas que eu falei aqui, é ser empático, é ter um pouco mais de cuidado e pensar nas famílias que estão envolvidas, seja dos inocentes, seja dos meninos que mataram e depois se suicidaram, ter um pouco mais de amor mesmo, de empatia mesmo com essas pessoas para compreender tudo isso que aconteceu. Bom, se você gostou desse vídeo, não necessariamente dessa temática, eu sei que a temática não é maravilhosa, mas se você concorda ou discorda ou acha que eu poderia ter pontuado outro ponto que a gente pode debater mais outros, outras vezes especialistas que você conheça, comenta aqui, né? me manda um recado, que seja offline, que seja online, curte, compartilha, enfim. Beijo, boa semana para você e até quarta que vem. Eu espero que eu não precise falar sobre temas complexos, mas sempre que precisarmos falar sobre esses temas, falaremos com o maior respeito do mundo. Beijo pessoas, boa semana para vocês. Tchau.